Oi meninas e meninos, sejam muito bem-vindos a ah, muito bem-vindas para mais um vídeo. E no vídeo de hoje é uma lista de 5 filmes de terror para você se borrar de medo. Já se iniciou o mês do Halloween, então eu achei que seria bom trazer uma listinha de recomendações de filmes de terror né, para você assistir. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar sempre o sininho das notificações para mais vídeos como esse. Me seguir lá no Instagram, arroba E sem mais enrolação... Só com uma vibe meio infantil. Caso 39 conta a história de um assistente social que leva pra casa uma menininha que tava sendo supostamente ameaçada e maltratada pelos seus pais. Só que a coisa não é bem o que parece. No início do filme, que tem 1 hora e 50 de duração, você te fala de fato se apega com a menina. Você fala, gente, que pais maldosos como podem fazer isso com um ser tão fofo. Só que, de criança ameaçada, ela se torna a ameaça e vira o cão. Literalmente. <risos> <risos> Esse filme está disponível na Netflix e na Amazon Prime, então corre pra assistir. Continuando nessa vibe infantil, Widia a origem do mal. Conta a história de uma mulher que de falar com quem já se foi há muito tempo, Usando uma, um tabuleiro Ouidia Só que a filha dessa mulher charlatã decide falar com o pai dela, que já morreu há muito tempo. Sabe? Tá, dum, passou de uma dessa para uma melhor, eu acho. <risos> Só que ao invés de invocar o pai, ela invoca tudo que não presta. Esse é o segundo filme da franquia Ouija, e, na minha opinião, o mais assustador. Ele tem umas cenas bem perturbadorazinhas assim. E se eu fosse você, eu não perdia tempo, corria pra assistir. Assistia logo os dois filmes. Eu tô recomendando esse porque eu acho que é o mais assustador. Mas um complementa o outro, podemos assim dizer. Você tinha razão sobre o que disse dessa casa. Bons ossos. Ele tá disponível no look pra você comprar ou alugar, se eu não me engano. É importante citar que eu tô falando dessas plataformas aqui que você pode comprar ou alugar. Mas assim, pode ser que no período que você esteja assistindo esse vídeo... Esses filmes não estejam mais em catálogo, isso é super normal, filme, filmes saem e entram no catálogo dessas empresas o tempo inteiro, então você pode pes pesquisar aí na época que você estiver assistindo esse filme, esse vídeo, aliás, <risos> é, onde está disponível para você assistir, só não perde de assistir os filmes que eu estou recomendando aqui. Você provavelmente já ouviu falar desse terceiro filme, O Chamado, o filme da Menina do Poço, sabe? A Samara. Okay, não a... Todo mundo já ouviu falar desse filme ou conhece a história desse filme Então eu não vou me aprofundar muito aqui Se você nunca assistiu, assista Assista o 1 e o 2 é, O 3 eu não recomendo muito não Mas se você já assistiu, não custa reassistir, gente Eu, pelo menos, gosto de reassistir filmes Porque daí eu consigo me preparar E graças pelo que tá por vir mas ainda assim é um filme muito assustador ainda, então corre lá pra assistir. Esse quarto filme aqui é pra te deixar com medo de fazer aquele pipi de madrugada. Quando as luzes se apagam, um filme de 2016 que conta a história de Rebecca. Uma menina que quando era pequenininha é, via umas coisas meio estranhas quando as luzes estavam apagadas. Achando que tava, não tava batendo bem da cachuleta, Rebecca, quando fica mais velha, decide se mudar da sua casa e deixar todo aquele passado para trás. Só que daí seu irmão mais novo também começa a ver as mesmas coisas que Rebeca via quando era criança. E daí ela percebe que talvez o que ela viu era muito mais do que real. Esse é um terror psicológico que ao mesmo tempo é um terror sobrenatural que mexe com o medo da gente do escuro. <risos> então para assistir esse filme eu só te faço uma recomendação. Assiste no escuro, tá? E esse filme está disponível no look para comprar e também para alugar. E por último, mas não menos importante, Corra. Não, peraí, fica aqui, tá? Calma. Corra, que é um filme de 2017 que conta a história de um rapaz, um jovem muito cativante, que não sabia que conhecer os pais da namorada poderia ser o seu pior pesadelo, ou melhor dizendo, Talvez o seu último pesadelo. Esse é o mais. é um terror mais psicológico. Mas que também não deixa de ter seus suas pontinhas de terror sobrenatural. Ele é um filme bem interessante e que aborda várias questões. E que, se você de fato, se aprofundar na história do filme, tem vários significados. Então é bem interessante. Eu recomendo que vocês assistam. You're so e para finalizar, a minha última recomendação. Porque assista todos esses filmes, tá? E de preferência no escuro, tá? No escurinho da noite, entendeu? Eu fico imaginando nós dois, eu e você não, você e o filme Então, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar sempre o sininho das notificações pra mais vídeos como esse. Um beijo, um queijo. Tchau. Hum.